Prazer apresentar o sétimo episódio da segunda temporada do podcast Fala Engenharia. Eu sou a jornalista Mariana Brandão e neste espaço vamos conversar sobre engenharia e sobre pessoas que exercem essa atividade. Hoje vamos conversar com Mariana Salles, presidente da Associação Atlética da Escola de Engenharia da URGS. Mariana nasceu na cidade do Rio de Janeiro e veio para Porto Alegre quando ingressou no curso de Engenharia de Materiais na URGS no primeiro semestre de 2017. Desde então, integra a Associação Atlética, participando como atleta de futsal, passando pelas modalidades de tênis de mesa e rugby. Em outubro de 2020, começou a atuar como colaboradora na gestão da atlética. Em janeiro de 2021, assumiu a diretoria dos esportes e, por fim, em agosto de 2021, assumiu a presidência da associação. Mariana, muito obrigada por participar aqui do podcast. Seja muito bem-vinda! Eu que agradeço o convite. um prazer enorme falar aqui sobre o que a gente gosta. A atlética é uma paixão. Mariana, nos dias 2 e 3 de abril, agora, ocorreu o Integra Engie 2022 de forma presencial. Qual o principal objetivo desse evento e qual a dinâmica de funcionamento? A finalidade principal desse evento é a integração dos alunos de engenharia que estão chegando. O objetivo é principalmente puxar os bichos calouros que estão chegando também para já ter acesso a tudo o que envolve atlética, a parte esportiva, a parte da festa e já conhecer as pessoas, ter toda essa integração de Calouros e pessoal da atlética e o pessoal que já está há mais tempo no curso. A dinâmica da organização é basicamente pessoas da gestão, são selecionadas algumas pessoas da gestão, uma pessoa de cada curso, da engenharia, não é só engenharia na verdade tem as duas atléticas também que englobam a arquitetura e, e a agronomia então a Tresfade e a ACA, que engloba também nessa competição uma pessoa de cada curso, de cada equipe, também vem o que monta a comissão organizadora, dá um total de 25 pessoas no máximo, e a gente organiza tanto a parte esportiva e também tem a parte da festa, mas como que funciona, da forma que foi, foram dois finais de semana, é um final de semana inteiro lá no ginásio da Protásio Alves, e no outro final de semana teve um dia que foi no Geraldo Santana e tem modalidades de futsal, vôlei, handball, basquete, dodgeball, que a gente faz também, tênis de mesa, atletismo, essas são as maiorias das modalidades de quadra e mais essas outras de dodgeball que a gente insere também, tênis de mesa, xadrez, Atletismo e o pessoal é ter essa competição saudável. A galera gosta de competir, então é uma competição, tem as pontuações por cada modalidade, e ao mesmo tempo tem toda essa integração envolvida aí. Depois o pessoal, para finalizar o Integra, tem a festa que é o Me Integra. O pessoal que normalmente participou do Integra vai lá e festeja. Então, foi bem legal e a gente teve bastante engajamento, o pessoal curtiu bastante a gente recebeu bastante feedback positivo do que foi o, o Integra esse ano. E qual o número estimado de participantes nessa edição? Participantes é, nos jogos gira em torno de 200 pessoas, tem um redizio de pessoas mais de 200 a 300 pessoas de estimado, porque é o fluxo, vai entrando gente, vai saindo gente. E no nome Integra foi uma festa com 600 pessoas bastante gente envolvida ali. Mariana, a bateria Minotrago já é uma tradição da atlética, assim como o mascote. Foi possível manter a bateria ativa durante essa pandemia e realizar ensaios? Nos conta um pouco a respeito disso. A bateria ficou um pouco inativa ali no início da pandemia, até na verdade final do ano passado, finalzinho do ano passado, final de 2021, e começaram a retornar os ensaios. Então, no ano de 2021, foi se retornando os ensaios com o pessoal que já tinha e e aí viu que estava conseguindo ter fórum ensaios, direito assim o pessoal ensaia na redenção que é um espaço aberto, o pessoal consegue ter um acústico que até resolve o pessoal se entender ali, então final do ano passado começaram a retornar os ensaios recentemente a gente fez a escolinha da bateria, entrada de pessoas novas então é um período ali de, se eu não me engano são de três a quatro ensaios que são feitos com essa galera que se inscreveu no processo da bateria da escolinha da bateria e agora já está com o pessoal novo integrado então, a bateria está bem ativa já ensaiando toda semana, pelo menos um ensaio por semana, e agora com eventos, mais eventos chegando que eles tocam por tradição em todos os nossos eventos, então no Integra eles tocaram, agora a gente lançou a cervejada que vai acontecer em junho eles também vão tocar lá, no outro evento também a gente vai falar mais disso, né? mas a competição em junho que a gente vai participar eles também vão ter uma competição de desafio de baterias ali, e agora tá ficando um pouco mais intenso os ensaios então vão ter semanas que eles vão treinar duas vezes na semana, ou até mesmo três. Mas também legal, eles já voltaram bem ativo, foi muito rápida a retomada deles. A Associação Atlética também é formada por equipes dos chamados e -sports. E quais as categorias existentes e como ocorrem essas competições? e Logo no início da pandemia, na verdade, teve que ser feita essa adaptação. Começaram a aparecer muitos campeonatos de e e a gente percebeu que a nossa atlética não tinha tanta aderência disso. Então, logo no início ali da pandemia, começaram a ter treinos, foi bem na na época que eu entrei na gestão como colaboradora, um pouquinho depois, começou ali início de 2020, meio de 2020, na verdade, eu entrei ali em outubro de 2020. Então eu cheguei bem nesse meio que estava sendo incorporado já o eSports. E quando eu peguei a diretoria foi exatamente isso que eu basicamente fui diretora do eSports. Ainda não estava tendo nada presencial da Atlético. E a gente tem treinos de LOL, atualmente treinos de LOL, equipe de CS, Valorant, modalidades de pôquer e xadrez também, são online, e TFT, e FIFA, são essas sete modalidades de esportes que a gente tem atletas incorporados hoje na Atlética. Atualmente está diminuindo a densidade de campeonatos, eu acho que pela volta do presencial acaba desequilibrando isso, quando sobe um acaba baixando o outro, até mesmo o engajamento nosso começou a baixar, mesmo a gente incentivando isso, o engajamento do público tem diminuído, mas a gente está tá sempre tentando incentivar para manter vivo, tem uns campeonatos Campeonatos grandes também, principalmente de LOL e de CS, que é um campeonato patrocinado por grandes nomes assim, do Brasil. É legal de ver também, tem esse outro ramo também dentro da Atlética já muito bem incorporado, pessoal, treinando bastante com o treinador também. A gente considera realmente a modalidade, então a gente investe com o treinador também ali. E, e também tem tradição na participação de diversos eventos regionais e interestaduais como engenharia das universi-praias, sempre com muitas conquistas nessas competições. Já houve, e se houve, como foi a retomada dessas competições de maneira presencial? Desde que eu entrei na Atlético atlética participa desses grandes eventos interestaduais e regionais também. Se eu não me engano, desde quando foi fundada, 2012, 2013, começou a participar desses campeonatos que acontecem em Santa Catarina, Paraná. E o universi-praia é um evento que acontece acontece sempre final do ano, verão, e contém só modalidade de areia, são cinco modalidades. Tem o Universo Praia, é um campeonato que acontece normalmente final de ano só, que é um campeonato de verão. Só tem apenas modalidade de areia, normalmente é um feriado, que o pessoal fica ali quatro dias, três dias participando, e nós somos tricampeões, se eu não me engano campeões desse, desse campeonato, que já acontece também há alguns anos, e tem o Engenharia das Sul. A gente já participou de Engenharia das Paranaense até 2017, que foi a última edição que a gente participou, e logo em seguida, no, no ano de 2017 mesmo, já teve a primeira edição do Engenharia das Sul, que a gente agora é membro desse campeonato, dessa liga, desde 2017. E até então foram cinco edições, três presenciais e duas online, que a gente fez na pandemia também, a nossa atlética é invicta, a gente ganhou as cinco edições, tanto presencial quanto online. Esse é o campeonato considerado assim maior em quesito de competitividade, de esportes, porque realmente tem muitas modalidades, tem modalidade de quadra, de areia, sintético, de estratégia, como xadrez, artes marciais, como jiu-jitsu, de natação, atletismo, tem muitas modalidades. É um grande tipo campeonato para a gente, eu diria que é o mais importante do ano. E envolve atléticas tanto daqui do Rio Grande do Sul quanto Santa Catarina e algumas do Paraná. Todo ano acontece normalmente feriado de Corpus Christi e a cidade vai variando. Cada ano normalmente é numa cidade diferente. A última edição que teve presencial foi em Passo Fundo, que é Rio Grande do Sul, e essa agora que vai ter em junho vai ser em Joinville. Basicamente, o compilado dos eventos do campeonato. Então, sobre acontecer presencialmente, tivemos, final do ano passado, o Universo Praia 2021. Foi o primeiro evento presencial pós-pandemia que a gente participou efetivamente, com grande organização, com delegação grande. Foi bem desafiador. A gente voltou de uma atlética parada presencialmente, né? digamos assim. A gente não teve muita movimentação, tanto de pessoas, quanto realmente de experiências assim presencial uma gestão que tinha vivenciado o presencial, sim, da Atlético, mas não como gestão. Foi bem desafiador pegar essa transição do online para o presencial, que foi bem quando eu peguei a presidência, que foi em agosto, que a gente começou já a pensar no presencial. E, no fim, o pessoal gostou bastante, o pessoal curtiu bastante, foi bem legal. A gente ficou infelizmente em segundo lugar, mas foi bem desafiador como gestão mesmo, mas funcionou. E agora a gente está, como você vê, esse semestre a gente já fez o Integra, a gente já tá desenvolvendo a cervejada. Em junho a gente tem o Engenharia da Sul, que vai acontecer, então, outro evento grande. A gente vai participar presencialmente. Então agora a gente já tá bem, ativo com outros projetos, projetos que já aconteceram e agora projetos que ainda vão acontecer. Está sendo desafiador, como sempre, mas agora a gente está com um pouquinho mais de experiência. A gente acredita que vai ser bem legal também, principalmente agora com o engajamento que a gente teve com o pessoal que foi na Integra e agora realmente está vendo a Atlética, conhece o pessoal da Atlética e se anime né, para ir com a gente na Engenharia da Sul também. Agora em 2022, a Associação Atlética completa 10 anos de existência. Eu te convido, então, a fazer uma reflexão sobre essa década de existência e projetar como poderá ser a Atlética do futuro. Isso foi um momento muito reflexivo, na verdade, até para a nossa diretoria, quando a gente percebeu que a gente ia ser a gestão da Atlética dos 10 anos. No final do ano passado, quando a gente estava na loucura de organizar o Universo Praia, teve uma reunião que eu parei, pensei, gente, vocês já pararam pra pensar que ano que vem a Atlética faz 10 anos e a gente vai ter a honra de ser a diretoria da Atlética dos 10 anos, então a gente já pensou nossa, a gente tem que fazer um logo pra isso e tanto que a gente já fez um logo nas fotos do Integra e do Me Integra, vocês vão ver vai ter tanto o logo da Atlético quanto o logo dos 10 anos a gente quer incorporar os 10 anos nos eventos que a gente for fazer no Me Integra, tinha lá uma parte que remetia né, gerações da Atlético algumas fotos assim na cervejada também a gente pretende incorporar Incorporar um pouco disso. É uma honra, assim, de ser parte disso de 10 anos, sendo que quando eu entrei, faz 5 anos, entrei na metade ali da idade do Atlético, e ver isso acontecer durante 5 anos, é realmente eu, eu fico meio emocionada, assim, porque eu tô fazendo isso realmente por paixão, eu entrei desde o início gostando muito disso, e agora sendo a presidente dos 10 anos do Atlético, anos depois de eu ter entrado de cabeça nisso. E a gente pretende fazer um evento mais fechado, daí realmente. Só para gestão, não só a nossa, mas com todas as gerações da gestões que passaram pela Atlética. A gente ter esse momento nosso, interno, para ter essa troca de experiência, é uma homenagem, integração mesmo, porque às vezes você para e pensa: Poxa, eu não conhecia a gestão que lá do início. E esse é o momento para você conhecer, se inspirar, te inspirar outras gerações e pensar que a gente pode ser inspiração para as próximas gerações da gestão do Atlético. E eu espero que a Atlética do futuro mantenha alguns dos valores que a gente tem puxado bastante esse semestre, que é união, dedicação né? e vestir muito a camisa, porque a gente aqui faz muito por gostar, faz muito por paixão. O pessoal é tudo voluntário aqui. A gente gosta muito do que faz e a gente vê cada vez mais uma atlética com pessoas que gostam de estar ali e que sentem muito prazer de fazer as coisas pela atlética. Eu acredito que uma atlética do futuro vai ter cada vez mais isso, mais pessoas incorporadas nesses valores. Pessoas mais competitivas também, que a Atlética é conhecida por ter pessoas competitivas, isso é natural, tradição. Pessoas muito dedicadas e uma organização também que cada vez melhora. Assim, cada geração que passa, a gente vê uma mudança de organização e que eu espero que daqui, eu sinto que a minha gestão tem uma organização muito boa mas igual eu desejo que daqui a 5 anos, 10 anos, tenha uma organização o dobro, o triplo do que dá também, a gente vê essa evolução e é muito legal de ver realmente essa evolução do que eu vi e eu tô ansiosa pra ver a evolução também dos próximos anos com as próximas gestões. Mariana pra finalizar nós estamos encerrando aí um ciclo longo, dois anos de isolamento social e de ensino remoto. Quais as expectativas, então, da equipe gestora da Atlética para o próximo semestre, com a retomada das aulas presenciais, e que mensagem você gostaria de deixar para os calouros que ingressaram na Escola de Engenharia nesse período, que não estiveram no Integra Enge e que só uhum. agora vão poder vivenciar todas as possibilidades e vivências do ambiente universitário. Projetos para o próximo semestre, para esse semestre a gente já está cheio de projetos, como eu falei, vai ter a cervejada agora dia 4 de junho, Aí a gente espera um público alto, com bastante gente que curta estar ali também. O Engenharia do Sul, que vai ser no, no feriado de Corpus Christi, então 16 a 19 de junho, lá em Joinville, a gente vai competir bastante e também vai festejar bastante. Projetos principais desse semestre agora é que é o semestre da URGS, do calendário da URGS é diferente, vai começar o próximo e ainda vai estar tá finalizando o meu semestre de presidente. São basicamente esses principais projetos, mas até mesmo para o próximo semestre, mesmo que eu não esteja... Desde a mais na presidência, que troca gestão sempre em agosto. Creio que a gente vai continuar incentivando, manter esses eventos presenciais. Talvez voltem até outros eventos, por exemplo, o Regional o Interatlético estava parado até então e está com previsão agora de voltar nesse segundo semestre. Então, mais uma competição. A gente também quer continuar incentivando o esportes, tentar ver outros campeonatos que aconteçam regional ou nacional também, para a gente poder participar e incentivar também essa parte. E para quem está chegando agora, dizer que não dá para baixar a cabeça porque a faculdade não é só os estudos, não é só o EAD. Quem conhece tem muitas outras instituições, claro tem a empresa júnior, tem PET, tem muita coisa para se conhecer, para se ver, e a atlética é uma experiência muito boa e muito louca, tanto para quem quer só torcer, quanto pra quem quer conhecer pessoas se integrar, quanto pra alguém que quer jogar, quer realmente competir pessoas que querem se dedicar tem uma infinidade de opções aqui de experiência que você pode ter e desenvolver, e tem muito evento pra acontecer, mesmo que vá começar no online ou no presencial tem muito mais por fora, a Atlética é o principal, a gente diz que é uma das nossas missões, no propósito de ser uma válvula de escape para o estudante de engenharia porque a gente sabe que apesar de todo e qualquer currículo de engenharia de cadeira, histórico, curricular grade curricular, e a gente diz que é bastante um escape, a galera vai lá torce, vai lá, joga, treina com pessoas que você vai ter amizade durante a engenharia, e eu digo isso de experiência própria, que desde que eu entrei foi a Atlética que realmente me colocou nesse meio de conhecer pessoas. Poxa, eu vim de outro estado, vim totalmente fora, não tinha nenhum parente aqui, não conhecia ninguém, eu realmente vim totalmente de paraquedas e a Atlética me ajudou muito a integrar, ter pessoas que até hoje eu tenho do meu lado. O esporte é algo que eu gosto muito, amo demais na minha vida e a Atlética impulsionou isso também pra mim, é algo que eu também me emociono. Tem uma infinidade de oportunidades aqui dentro, principalmente da Atlética. É se jogar, é se jogar, é aproveitar, principalmente agora tá no início. A grade curricular não é tão pesada. É pesada, mas é pior, pode piorar. Então, aproveitar que tá no início, puxar o máximo que puder, assim, da atlética de outras instituições, mas joga, vai treinar, vai conhecer pessoas, vamos torcer. Por fim, deixar o convite geral do pessoal, tanto ir na nossa cervejada, que vai ser bem legal, a gente tá montando algo bem grande. Quanto no Nigéria da Sul, que, como eu disse, é o maior campeonato que a gente tem, maior desafio, coisas boas vêm por aí. É uma gestão que a gente dizendo, vai fazer história, já estamos fazendo história, queremos continuar fazendo. Então, um convite, vamos para o Sul, vamos torcer, vamos jogar, basicamente isso. E obrigada mais uma vez pelo convite de poder abrir esse espaço aqui para falar sobre uma coisa que eu amo tanto, que é a Atlético. Mariana Salles, muito obrigada por nos conceder essa entrevista. Desejamos muito sucesso a ti, como presidente da Associação da Atlética, e claro, a todos os atletas de cada uma das modalidades que representam a nossa querida Escola de Engenharia. Parabéns por todas as conquistas alcançadas nas competições e que ainda nos tragam muitos troféus. É isso aí, a gente espera mesmo. É o pessoal muito, muito esforçado e tem uma galera muito boa aí, muito boa. Vamos levantar mais um troféu com essa gente que é, que é muito parceira.